Beleza, então vamos esperar a loja girar, agora falta 4 segundos 3, 2, 1 SEGUNDO Vamos ver o que vai vir na loja CEMITÉRIO é. É Nada de bom, mas é, beleza Veio o Valkyria aqui, na verdade veio é bom sim Veio o Cavaleiro também, uma carta muito boa Mas não é hora de gastar ouro Não vamos fazer, né? que nem eu faço toda a vida Gastando ouro que eu tenho direto Não vamos Mano do céu, não Isso não pode estar tá acontecendo acontecendo, mano, no baú de graça, bicho eu não tô acreditando eu não tô acreditando, galera olha isso deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra ninguém achar que é fake mano do céu, lendária no baú de prata, acabei de abrir o baú mano, acabei de abrir o baú Abri o baú da estratégia, o primeiro baú da estratégia ganha muita carta, pô, e é agora uma lendária de graça no baú de prata mano do céu caralho meu Deus de prata de, de prata de prata De prata De prata. prata Caramba, bicho Até o Neto entrou aqui Porque o Neto Tá todo mundo agora. Ficou Com todo mundo aqui Mano, eu nunca tinha Mano, que dia é esse? Jesus Jesus, alguém me fala alguém me, me explica Eu vou chorar daqui a pouco, mano Caraca, galera Vamos abrir essa lendária aqui No balde de prata Mas, cara Deixa o like aí embaixo Vou abrir até mostrando aqui pra vocês Cara Aí pro nível 2, bicho Muito bom meu Deus, eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso E aí, gente, todos muito bem-vindos É, o Migodão na área E cara, como vocês viram aí no começo do vídeo, mano Lendária no baú de prata Meu Deus do céu Eu só tinha ganhado duas lendárias de graça na minha vida E as duas foram no baú do clã E mano, eu não esperava por essa É sério Eu tava gravando o vídeo aí, o vídeo passado Abrindo o baú da estratégia Meu primeiro baú da estratégia do canal eu tava muito feliz, mano Mano, depois que a loja virou, eu fui abrir o baúzinho de prata, assim, né, na, naquela esperança de não vir porcaria nenhuma. E veio, mano, uma lendária aí, a princesinha, logo a princesinha que eu uso no meu deck, eu usei no meu deck pra chegar na Arena Lendária... E um do céu, eu tô muito empolgado Porque, cara, eu falei pra todo mundo Todo mundo falou, cagão, cagão, eu sou cagão Hashtag João Cagão aqui embaixo Eu quero ver. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje Vai ser um vídeo mais rápido, porque eu preciso fazer Outros compromissos, e pra não deixar o canal Sem vídeo, não é mesmo? Eu decidi aqui gravar Mais na correria pra vocês, então a gente vai Jogar uma partida aqui na arena lendária né, Pra completar aqui o nosso baú da coroa Pra ver se vem lendária No baú da coroa, já pensou? Do jeito que eu tô cagão ultimamente, cara <risos> É capaz de vir. Mas beleza, então eu vou puxar a partida aqui e vamos ver com quem que a gente vai jogar Lembrando que o deck Que a gente vai jogar aqui é o deck de P.E.K.K.A Com Mega Cavaleiro, Bandido e Mago Elétrico São dois decks que eu tô usando atualmente Pra chegar na Arena Lendária e pra se manter na Arena Lendária Eu tô revisando entre os dois decks Que eu acho que funciona muito bem, cara O que mais pega aqui no meu deck É o nível das minhas cartas que não estão no nível bom Em relação às pessoas que eu estou jogando O nível das cartas dos meus adversários, beleza? Mas então tá, vamos tentar aqui Pra ver o que a gente consegue fazer E num outro vídeo eu vou Vou as minhas cartas, vou gastar o ouro que eu peguei na última promoção que eu comprei na melhor promoção do Clash Royale Mas antes da gente começar aqui, já desce aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreva se você não for inscrito ainda E cara, ativa o sininho, é muito importante você ativar o sininho, dar o like pra você estar tá recebendo os vídeos do El Bigodão aí com frequência, beleza? Beleza, então cliquei aqui. Estamos buscando nosso adversário. Vamos ver com quem a gente vai jogar. Estamos jogando aqui contra um Xing Ling, mano. Xing Ling nível 10 aqui. Agora que as coroas aqui estão dando. estão dando pontuação, não é mesmo? Vamos começar aqui o Espírito de Gelo então aqui atrás. Opa, corredor, mano. A Pecona, obviamente, para defender de pouco corredor. E a nossa gangue aqui, para parar essa gangue dele. parar esse barril dele, quer dizer, porque barril é muito chato. E eu vou também, mano. Acho que tacar os servinhos aqui. Pra parar essa princesa Ops, precisava muito de um zap agora Vem zap, vem zap, vem zap Beleza Tá ok, cara Ele gastou bastante elixir É, beleza Mas a nossa... A nossa... Nossos servinhos ali vão dar conta Do... Da gangue dele A gente vai dar um bom dano na torre dele Beleza Se a P.E.K.K.A dá um hit Mano do céu Muito bom agora Um hit da peca E olha a quantidade Opa, calma aí Calma aí, mago elétrico aqui Mano, a gente tirou muito dano dele Vamos tacar também a gangue pra ele só dar um, um hit O corredor, beleza, beleza, mano Se ele deixar o nosso mago elétrico bater, princesinha Calma aí, calma aí, mano Mano do céu, acho que a gente vai levar essa torre agora Levou uma torre aqui, sem de ouro Aqui por causa da corrida de ouro Muito bom, mano, muito bom mesmo Vamos tacar, eu acho, aqui, mano Os servinhos pra não deixar Essa coisa bater aqui, os, o exército esqueleto Bater aqui, vamos tacar um zap aqui também Calma aí, calma aí sou obrigado a tacar a bandidinha pra parar essa princesa chata Porque a princesa é muito chata, mano Calma aí, espirro aqui. Ops, ops. É, mano, ele deu conta da nossa princesinha ali Num dois tapas Ele vai dar bastante dano na gente agora Calma aí Beleza, ele tacou o tronco E não, o tronco não encostou Bom pra gente, o tronco dele não encostou na nossa torre aqui Cara, esse cara aqui A diferença muito grande que ele tá na vantagem da gente É porque ele tá com deck muito rápido Mas eu vou deixar o corredor levar ali porque a gente vai começar um novo combo do outro lado, beleza? Às vezes vale mais a pena você liberar uma torre e investir na outra torre do outro lado pra, pra ver se você ganha, beleza? Pra você, você dar duas coroas ou não. É um pouco arriscado, mas vai que, né? Aí que dá certo. Beleza, então, agora nós vamos fazer um combo de Mega Cavaleiro com um pack. Eu quero ver esse cara para isso, mano. Vamos tacar o Espírito aqui e os servinhos também pra já dar um para nessa Torre Inferno dele. Que é a maior counter do, no do nosso combo aqui, né? A, a carta mais counter do nosso combo. Mano, Mega Cavaleiro bateu junto com os servinhos ali, mano. C ah, zapzinho agora aqui... Mano, vamos levar a segunda torre do cara. Mano do céu, será que a gente consegue dar três coroas? Mano, vamos investir em três coroas aqui. Porque se a gente conseguir dar. Opa, corredor aqui. Mas beleza, ele não vai conseguir levar do mesmo jeito. Vamos tacar os servinhos aqui também. Enquanto o Meia Cavaleiro lá. Mano, gangue, não vale a pena você botar gangue pra, contra o meu Meia Cavaleiro, querido. Você vai, vai dar ruim pra você, mano. Eu vou pegar aqui. É três coroas e vai ser agora. Mano do céu, três coroas na Arena Lendária, bicho! <risos> Bom jogo, cara, mas essa... Foi nossa <risos> Muito bom, muito bom mesmo O bom é que a gente conseguiu bastante ouro né? mesmo? 622 de ouro aqui nessa Corrida, conta pra mim o que você tá achando aí dessa, dessa corrida do ouro aí Veio também umas ofertas ali na loja Eu não sei se vou comprar, porque eu tomei sem gema E não sei se vale a pena investir Naquilo ali, eu até não entendi muito bem como funcionam As coisas, mas deixa aqui no comentário o que você tá achando Sobre esse evento aí, a corrida de gemas aí. O que você tá achando, me explica melhor Nos comentários aí sobre isso, beleza? Galera, como eu falei pra vocês, o vídeo é hoje Seria rapidinho, então aqui ó, desce aqui embaixo Não esqueça do like e também de se inscrever no canal De ativar o sininho, é nóis, tamo junto Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!